Olá! Eu acho que vocês vão gostar mesmo muito deste vídeo. Eu sei que vocês gostam de todos. Mas uh, acho que vocês vão gostar muito deste, porque eu vou-vos dar ideias para edições no um qualquer de fotos natalícias. Mas eu sei que vocês têm todos gostos diferentes e eu vou fazer vários vídeos para os vossos gostos. Se vocês quiserem ver este vídeo é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, para este vídeo eu separei para vocês dois tipos de conjuntos de feats, um mais dark e um mais branco, mais luminoso. Este é para fotos com feats mais brancos e este é para fotos com feats mais dark. E eu vou-vos mostrar três tipos de filtros, mas que funcionam para cada um destes conjuntos e depois vou-vos mostrar como é que vocês podem pôr um feed mais branco, mais dark e um feed mais dark, mais branco. Mas pronto, vamos começar. O primeiro filtro que eu tenho para vocês é um filtro que dá bastante cor ao vosso feed, dá assim uns toques laranja e cor-de-rosa e hum, dá muita mais cor à vossa foto, que eu acho que é super interessante para esta altura natalícia. Vocês estão a ver que a foto inicial é assim e depois com o filtro fica super interessante. Vou-vos mostrar outra opção, esta foto com o filtro e agora sem o filtro, vocês estão a ver que fica muito branco. E para fazerem este tipo de edição, vocês têm que ir ao filtro K3 e colocar no mais doce, depois têm que ir às ferramentas, ir à exposição, colocar menos 3, e a contraste mais 3, na saturação também mais 3, no Eyelight Save vou colocar mais 6, na temperatura mais 1, no Tint mais 2, no Skin Tone mais 6 e depois no Fade mais 3. Por último, vou colocar no shadow tint em vermelho, no mais 2. Isto vai-vos dar este efeito super interessante e fica muito, muito bem nas fotos. E vocês podem perguntar, e fica bem com o fio mais escuro? E eu vou dizer que sim. Vou copiar uh, o filtro e vou colocar nas fotos mais escuras e elas ficam assim. Se vocês não gostarem assim das fotos tão escuras, vocês podem fazer a ir ao filtro e aqui em vez de pôr a menos 3, colocam 0 e em vez de colocar em contraste mais três, colocam 0. isso vai diminuir imenso aquele aspecto uh, muito escuro do vosso feed. E como vocês estão a ver, as fotos ficam muito mais claras. As fotos ficam com aquela, aquela tonalidade mais alaranjada e um bocadinho mais cor-de-rosa e dá muita cor à vossa foto. E agora vocês dizem, mas Maria, eu gosto mesmo de feeds brancos, brancos, brancos e é isso que eu quero e não quero. Que seja laranja nem cor rosa, tudo bem. Esta é a foto original, como vocês sabem, e este é o filtro que eu vos vou mostrar e vou vos ensinar agora. Por isso, o filtro que vocês têm que colocar é o A6 no mais 12. Depois vão à exposição e colocam mais 1. Vão à saturação e colocam menos 1. Vão à temperatura e colocam mais 2. No skin tone vocês vão colocar menos 6. E para este filtro é exatamente o que nós queremos, não vamos mudar mais nada. E como vocês veem, fica super interessante. Tudo muito mais branquinho, e para muitas pessoas é exatamente isso que querem. Se vocês repararem neste cãozinho, a volta original é assim um bocadinho, tem assim uns tons verdeados na cama e na parede. Mas depois, ao colocar o nosso filtro, tcharam, fica tudo muito mais branquinho, mesmo bom um white fit. E claro que vocês podem utilizar este filtro também no filtro mais dark. E eu vou-vos mostrar o que é que acontece. Se vocês colocarem este filtro 2 no vosso feed mais escuro, vocês ficariam com uma foto assim. Esta é a foto com filtro e esta é a foto sem filtro. Vocês estão a ver que dá assim um ar mais branquinho às vossas fotos mais escuras. Se for exatamente isso que vocês querem, vocês estão a ver que torna esta foto mais escura e assim sem graça numa foto muito mais interessante e vibrante, tem assim um branco vibrante super interessante. Por último eu quero-vos dar outra alternativa que seria colocar um fit também um bocadinho assim esbranquiçado, mas com um toque dark, se isso fizer sentido. Essa é a foto original e nós queremos colocar as sombras um bocadinho mais fortes e eu acho que fica muito, muito interessante. Para fazerem este filtro vocês têm que escolher o A5 no mais 12 em exposição vão colocar menos 2, no contraste vão colocar mais 4, no vinhete vão colocar mais 12 e é isto que vai fazer aquelas bordas uh, da foto muito fortes, se vocês não quiserem tanto coloquem no mais 6 que também fica interessante, mas para o que eu quero para este filtro vou colocar no mais 12 e depois por último vou a shadow tint novamente no vermelho e vou colocar mais 6. Isto faz com que fique um filtro super interessante. Uh, com brancos vibrantes, mas com um bocadinho de efeito assim mais dark, que eu adoro e fica incrível. Se eu copiar estes filtros para as fotos mais dark, o que, acontece é, o que acontece é isto, e eu sei que vocês adoram muito filtros assim, mesmo escuros, mas continuando a ter assim um, uma cor vibrante, por exemplo, estes copos da Starbucks vermelhos estão incríveis e vocês estão a ver que, a foto original tem assim uns verdes estranhos e assim fica um feed mesmo dark que eu sei que vocês adoram e a é ver-se claramente os brancos fortes e as cores também muito fortes. Vou-vos mostrar também esta foto e esta é a foto original, assim um bocadinho sem graça e depois com um feed mais escuro fica incrível. Se vocês quiserem efeitos do Lightroom, Natalícios, e vocês quiserem que eu vos ensine a fazer, é só dizer nos comentários que eu faço. E se vocês também quiserem mais filtros, VSKM, Natalícias, digam-me nos comentários que eu faço mais para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.